Então, show de bola. Então, bom dia, bom dia mais uma vez. Já de prece feita. Vamos lá começar o nosso capítulo. Explicações de Lízias. Vocês lembram mais ou menos o que a gente é. falou no final do último capítulo? Não, foi o André Luiz chorando, porque ele tava reclamando demais. Hum. Que o moço lá perguntou se ele tava bem. Aí ele, não, ele falou, Primeiro ele falou, não, não tô bem E no final ele perguntou Chorou pergunta, a miséria Você tá bem? Ah, tô bem sim <risos> Vou bem melhor é. É. Muito bom Então vamos pro capítulo 7 Explicações de Lídias Vou começar lendo aqui Repetiram-se as visitas Periódicas de Clarencio e a atenção diária de lísias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Acho que aqui é um pedacinho desse processo evolutivo, né? Da reclamação, do pelo menos parar de reclamar. Ainda estava magoado, ainda estava receoso, angustiado, mas é, por essa segurança né? que ele encontrava. E aí acaba sendo um ciclo, né? Tinha mais segurança porque parou de reclamar e fazer alguma coisa e parou de reclamar porque tinha mais segurança e assim a gente... Cria aí um, uma espiral de melhora, né? A é, gente vê como é que as lembranças muitas vezes é, a, abatem as pessoas, né? Assim, as, as recordações que ele tinha faz, quando né, era alguma coisa pior assim, já fazia ele desestabilizar. É, gente. Imagino que não sejam lembranças muito agradáveis, né? Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos. Debruçado as janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra. Oh, desculpa, quase tudo melhorada cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz. Em continuidade, a planície onde a colônia repousava. Todos os departamentos apreciam, apareciam cultivados com esmero. A pequena distância, alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam, aqui e ali adornando verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. Uma boa descrição, né? É, que é, é, é realmente uma descrição. Eu acho que o fato que mais chama, que mais chama atenção é o contato direto com a natureza, né? Para todo lugar que ele olha, ele enxergar árvore, pô, mas não tem uma casa, um apartamento, um nada que não tem uma florzinha na entrada. Então, esse contato direto com. Aí eu não vou saber se é literalmente terra, solo, alguma coisa assim, mas a natureza de forma geral. É. É bem interessante, faz a gente refletir, porque cada vez mais a gente se afasta tanto da natureza, né? A gente estava até conversando isso ontem com os nossos jovens, né? É. O qual a gente está olhando para a natureza só como matéria-prima. E o estudo de ontem foi sobre o Tiago Menor, e ele olhava para a natureza como sinônimo de sabedoria. E, e é muito interessante. Eu citei o exemplo do livro Francisco de Assis, né em que falava do próprio Francisco de Assis, quando ele estava com dificuldade de ter contato com Jesus e com a espiritualidade amiga, porque o livro traz que ele é a reencarnação de João Evangelista. E aí ele vai, assim, tipo para o quintal da casa dele, se eu não me engano tem um riachinho, alguma coisa, e ali ele consegue ter esse contato com com Jesus, né? Então, com a natureza ajuda a gente a se ligar, às vezes, à espiritualidade, à troca de energia e tudo, botar a mão na terra, muitas vezes, é um passe, né? É isso aí. Não, só eu ia falar como é que eu, eu, sinto, eu sinto um pouco de dificuldade de, de visualizar a, as descrições que eu fico com o filme na cabeça, tá? O filme é um negócio todo futurístico, Bem tecnológico, é. né? É, os jardins eram bem centralizados, assim, não, realmente não... Mas tem um tempo que eu não vejo o filme, então, então, é... talvez... Sim, né? A imagem que vem é aquela, aquela imagem da praça central com uma torre grande. Justo. Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Ah, o vem se morrer, aqui morrer, né? ah, Até porque eu não vou pra lugar nenhum sem meus gatos. <risos> ah, mas às vezes eles vão pra uma colônia melhor do que a gente vai, né? Não, não vão, <risos> porque eles vão voltar pra mamãezinha. Hum. Tá louco? A gente, pelo amor de Deus, misericórdia. A gente, se Pet fosse com a gente pro umbral, rapidinho a gente se recuperava. A gente ia pedir em nome de Jesus. eu sou criado ali ó, na Golden Graves com patê. Tira meu filho da lama, pelo amor de Deus. É Me esse. deixa aqui, mas é ele. Mas será que rola uma parada assim? Ah, às vezes você tá... Por exemplo, você tá desencarnado. Aí se você, sei lá, chamar muito seu pet, ele aparece? Não sei. Será que pode acontecer É bem tipo sobre plasma? É, não sei também. Porque se, se, se a gente focar, né, que é isso que a gente vai fazer quando desencarnar, talvez o nosso desencarne seja. Eu amor, pra que, que eu vou chamar meus filhos pro meio da lama? Pra você sair de lama mais rápido. Ai, ah, Adriano, nossa, fala sério, que bom isso. <risos> Engraçado que essa, essa parte ela é bem polêmica, né? Ela é que dá é. mais assim, chabu entre a codificação e.. E essas, né, essas, essas impressões que André Luiz teve, né? Porque a gente sabe que são as impressões de um espírito, né? Uhum. É, as percepções que ele teve, e, tipo, através de um médico. Então, né, a gente tem que ter alguma certa cautela, né? É, eu já vi né, é, que não, não existem animais né, no ponto espiritual e tal, mas assim... É, eu acho que é bem compreensível, é bem nesse sentido aí, nessa pegada que tu falou, Lori. É, tipo, se vocês têm uma ligação muito forte, né? Eu acho que existe essa possibilidade, né? De, de repente é, ter essa conexão, ter essa plasma, essa, né, esse auxílio. Ah, sim, cadê? Eu, eu mudei tudo, né? Não sei nem que página que a gente está... Espera aí que eu fiz... Não... Não, é... É esse mesmo. não, eu concordo, assim... Na verdade, o que acontece? Eu, nos momentos, assim, opto por refletir para que que... É, meio que servem os animais, né? Igual para que que servem a gente. Eu não tô falando que eles vão servir a gente. Mas é, qual que é a função? Por que que existe a, a fase animal? Isso é uma coisa que não tá bem definida no, no espiritismo, assim como essa transição né, do mineral para o vegetal, animal e animal racional, isso a gente não tem, a gente não sabe o limite de um para o outro, assim, a gente fica procurando, fica pensando, entende que é um caminho evolutivo, mas a gente não sabe bem como funciona isso ainda, não sabe. então Mas não sei, pensando aqui, estou jogando no ar, saindo correndo. Não é, não é uma verdade, é só um raciocínio. É que, por exemplo, se o animal ele tá para experimentar algumas situações, né? para aprendizado de instintivo, imagino que sempre guiado por uma espiritualidade amiga. Você não gosta quando eu a entrar nas coisas não, não. polêmicas. Não. É é porque é instinto. é instinto. Instintivo. Ah, no instinto. Pode corrigir, amor. É... É. Só esqueci de falar. Ah, bom. Eu acho que, por que não... Aprender também lições no plano espiritual, sabe? Tendo em vista que não somos só matéria. Porque o animal, é isso aí é obra básica, né? Já. A partir do peixe já é considerado espírito, né? Só que espírito com um ezinho minúsculo ainda. Não é o espírito maiúsculo que é o ser que raciocina. É que ali já existe uma espécie de raciocínio, mas ele não é contínuo, né? que é a diferença do raciocínio deles para o nosso. O nosso é um raciocínio contínuo, então a gente consegue elaborar, planejar muito mais. Então, trazendo superficialmente uma discussão muito profunda, eu acho que se o objetivo for aprender, talvez tenha sim o que aprender é, no plano espiritual, né? Assim como a gente aprende também, não só encarnado, aprende também nas colônias. Então, além desse efeito terapêutico porque é terapêutico, a ciência daqui da Terra já provou para gente o quão a presença de um pet pode ser decisivo na melhora de um paciente ou ajudar muito, na verdade. É... Penso que no plano espiritual talvez possa existir da mesma forma, né? Ou não, André Luiz só viajou mesmo, mas se for pensar em termos de função e do que, que a gente tem que aprender, talvez seja similar a gente. Não é para ficar lá a vida toda... Mas a gente passa por lá para aprender de novo e voltar. Até não precisar voltar mais. Nas minhas lutas introspectivas... Uhum. Uhum. Não, esse é o do animal. Nas minhas lutas introspectivas, perdi as minhas indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas as do planeta, considerando a circunstância que, de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Lizes, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Adoro, gente. Ai, gente. Regateava, é, tipo, economizava? É, eu entendo que sim. É, é expectativas, né? Vai saber o que que esse homem tava esperando encontrar, sei lá. Todo mundo, não sei. não sei. Tem muita gente que acredita, né, que o plano espiritual, que o céu que seja, são ruas de ouro e tudo mais e palácios, nuvens, não sei. Não sei, mas literalmente sobre expectativa. Verdade. Assim, e quando ele coloca né, essa, toda essa questão de que é uma versão muito mais melhorada da Terra, isso dá para a gente, sei lá, uma, uma figura, né, uma, uma referência. E a gente vê como as relações muito mais harmônicas são uma tendência, né? São uma tendência que vai chegar até aqui na terra né então essa abundância da natureza essa relação com a natureza né que ele fala muito próximo eu acho que só tem a mostrar para gente que o caminho é esse né o caminho é essa integração essa harmonia é buscar essa essa cumplicidade com a natureza e essa integração mesmo. mas assim. Bem interessante, né? Cada um, quando, quando desencarnava, vai imaginar encontrar alguma coisa, né? Então, essas figuras que a Lori falou sobre anjinhos, e sobre arpas, e músicas, e animais, e, e é tudo muito mítico, né? Não sei de onde é que a gente tirou tanta coisa desse, né? Porque a gente já passou... A gente já passou tantas vezes já pelo plano espiritual, né? E, e, de repente, a gente tira essas ideias. É muito Assim, errado não tá né? Se você tirar, ou for olhar para essas coisas como figura de linguagem não exatamente como, como um desenho concreto, né? Porque no próximo livro aí de André Luiz, nos Mensageiros, tem lá né? a parte da música, ele fala de músicas elevadas e tudo mais... E pode ser que na época essa música elevada fosse com uma harpa e alguém sonhou muito, um artista desse que saiu pintando que é a igreja, e aí lembrou da harpa quando acordou, e aí anjo porque era todo mundo elevado com uma, com uma luz maior, bolitava, e a pessoa simplesmente botou uma asa e um cara com a harpa na mão, assim. Então é muito fácil. Eu consigo imaginar muito fácil a associação, assim. Mas, realmente, o problema é que a gente começa a atender para o concreto, né? Sai do abstrato e traz para o literal. É isso aí. Eu acho que uma outra coisa que mostra para a gente também é o como a gente ainda é apegado à matéria. <risos> E o quão nosso lar realmente não é das colônias mais elevadas, né? E que bom, gente, assim, quando eu falo isso, eu fico muito feliz, porque eu não tenho condições de ir para muito longe, não. Então, que bom que tem alguém para me receber. É... Mas mostra o quão a gente ainda é muito apegado à matéria, né? Ser tão próximo da experiência que a gente tem aqui, eu imagino que seja misericórdia divina para que a gente possa se adaptar ao plano espiritual, né? Numa versão melhorada, claro, para que a gente possa aprender coisas novas, mas ainda é, com o que a gente precisa. Né? E assim, como você falou, né? é, as possibilidades são muitas, né? as gradações né, desse mundo, desse plano espiritual, são inúmeras. Um né? Isso de acordo com, com o grau evolutivo de cada pessoa. Não só no plano espiritual, né? mas os mundos físicos, né? Então, é, a misericórdia divina nos ajudando a fazer essas transições, né? Nos empurrando para frente. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Exatamente o que a gente acabou de falar há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. É exatamente o que a gente acabou de falar, né? É, sim. É, é, a gente é bom a gente a gente ter essa noção de da visão de um de um né, de um espírito, mas é, é mais ou menos isso mesmo. Por exemplo, a gente aqui no no, enfim, no Brasil, no Espírito Santo que seja, descrevendo como que é um planeta, o planeta Terra, vai descrever de um jeito. É, quem está quem tá num lugar onde neva vai descrever de, uma, de uma outra forma, completamente diferente. assim. É, e é o mesmo planeta, assim, mesmo, vai escrever num idioma diferente e a gente vai, enfim... Então, é, é... A própria percepção de falar se o planeta é mais frio ou mais quente vai, é relativo do... uhum. de onde você está vivendo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é, é, é de se imaginar que, o, que as, as descrições não sejam, não sejam únicas, né? Não sejam... Ah, então a, a extensão de todo o plano espiritual é assim, tipo, não faz sentido, porque nem no planeta Terra é assim, né? Ué, é uma colônia, né? Gente? Nem no mesmo país. Se a gente for escrever que o Espírito Santo Maria foi descrever foi lá Pernambuco, né? Vai ser completamente diferente. Assim. Ah, Maria, mó de braço de fora. Eu aqui, mó... <risos> Interessante gente. que até, até o mesmo lugar pode ser descrito de formas diferentes, né? Por pessoas diferentes. É, é, me lembrei de um, de um episódio que dizem que um... Um, um homem queria vender um sítio e pediu ajuda a um poeta para que ele fizesse um verbete de, de jornal para que ele conseguisse vender aquele, aquele sítio que ele tinha. Aí, quando o poeta vai lá, conhece o sítio, aí vai e escreve, né? Lindas árvores, é um riacho correndo, uma, uma casa que... É, que vê o nascer do sol. Aí faz uma descrição tão bonita, e depois de um tempo o poeta pergunta, né? Olha, você conseguiu vender aquele sítio que você queria? Ele é, imagina, depois que eu vi aquela descrição, nunca mais eu que sair de lá. <risos> <risos> A gente vê, né? Às vezes até os outros olhos, né? Vendo aquela mesma coisa, vê de uma forma diferente. É verdade, é verdade. Preocupava-me, todavia, permanecer ali num parque de saúde. Havia muitas semanas, sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, no outro tempo, me pareciam... Minha me haviam precedido. Por que, então, não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual para conforto do meu coração dolorido. Bastariam alguns movimentos de consolação. Foi um movimentos, né? Uhum. Tadinho de André, quem não imagina, né? Ah, as pessoas que morreram antes, vão estar tá lá todo mundo, toda a galera para me esperar, para encontrar comigo né mas é, eu acho que é uma expectativa né é outra expectativa que a gente vai gerando e se a gente não, não tem esse conhecimento né quanto ao estado né dos espíritos na na né que que tem essa graduação né dependendo da da evolução espiritual deles eles estão em um lugar inacessível para gente né e às vezes a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas assim muito evoluídas né no nosso convívio, que a gente não vai ter depois, né? Na espiritualidade. Só se depois a gente construir méritos para isso, né? Mas é para a gente ver né? que essas oportunidades que a gente às vezes perde aqui, né? Tendo encarnado, de estar tá próximo, estar tá junto, e às vezes a gente acha, ah, não, o pessoal vai estar tá tudo lá me recebendo. Às vezes, né? Vai, vai ter um esquema aí que vai possibilitar, mas não vai ser tão fácil né? quanto a gente imagina. Não é, e fora que não necessariamente, mesmo que vocês estejam mais ou menos no mesmo grau, né, não necessariamente vocês vão para a mesma colônia, assim, ou vocês vão desencarnar no mesmo lugar, vão ser recebidos no mesmo, então, sei lá, a gente não sabe muito bem como é que é a jurisdição no plano espiritual, né, como que você separa onde você para? então, complexo. Um dia eu não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Eu adorei que ele fala que não recebe uma visita, né? De ninguém querido. Mas o cara que tá, com, tá ali com ele todo dia não conta como visita de alguém querido. Porque a gente é assim, gente. Eu entendi o que ele falou aqui, mas valeria a pena a gente abrir os olhos, né? para quem tava ali todo dia. Meu caro Lísias, acha possível aqui o um encontro com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Como não? Pensa que está esquecido? Sim. <risos> Exatamente o que eu penso. Sim. porque não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai igualmente fez a grande viagem três anos antes do meu trespasse. Pois note, pouco, né, gente? Pouco, pai. Mas... De diferença, né? Três anos. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vida. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de oito anos consecutivos. Ela jamais desanimou intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Ai ai é isso, né, gente? A gente quer o amparo, a gente quer, o... a gente quer tudo físico, assim. A gente quer tudo aqui, a gente quer ver. Talvez, para algumas coisas, a gente ainda precise, né? Mas, poxa, se tem um negócio que essa pandemia ensinou para a gente, né? É que você não precisa estar colado para estar presente. E eu acho que muita da nossa fonte de ingratidão, de inconformação e tudo mais é sobre a gente não enxergar... É não enxergar as coisas, né? É não enxergar que de repente eu passei oito anos num braço, poderia ter passado 18 se ninguém tivesse intervindo por mim, né? Que eu perdi o ônibus, mas pode ser que eu tivesse me acidentado se eu tivesse entrado nesse ônibus. Então, se a gente visse mais é, com um olhar mais positivo, talvez, né? As situações que ocorrem na nossa vida. Ou não, ou realmente era uma tragédia mesmo, mas essa tragédia em si te ajudou a superar alguma outra coisa, né? É então... isso aí. Você quer falar, Maria? Não, eu ia só comentar sobre isso mesmo, né? Que você falou, de, de a gente não enxergar, né? Muitas vezes o... a ajuda que a gente recebe. Né? Então. É, que a gente tenha né, esses olhos de ver, porque dá a gente uma condição maior de gratidão. Né? Quando a gente começa a enxergar esses pequenos momentos né, em que a gente recebe ajuda, a ajuda, se... a gente consegue ter mais humildade né, quanto à providência divina. E, e se é mais grato, né, que é o que dá tanta, tanto gasto para a gente. Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, o nó de lágrimas represadas no coração. Essa foi a primeira vez que falou quanto tempo ele estava... Acho que sim. E, assim, é interessante porque... perguntar não tem nenhuma reflexão porque eu acho interessante essa essa questão dele, dele de perder a noção de tempo né como a gente tem porque é, é o que ele tá falando ele ignorou o número de anos que tinha desde que ele morreu até a, a, o, o dia que estava ali então assim a percepção pode ser pode ter sido né tão, tanto quanto maior como menor assim então se você não sabe a quantidade de anos definitivamente que foram Vai da, da, da sua percepção de como que os dias se passaram. Então, pensa, no, na, na, quando ele estava lá no, né, no, na, no sofrimento dele, no umbral, se a gente marca o dia muito pela, pelo dia e noite, né? A gente marca o tempo muito por dia e noite. Se lá não tem dia nem noite, você passa dias, meses, anos, sem saber se, se um dia só passou, então assim... Ah, mas eu não é. tenho certeza se ele não sabia o tempo que ele passou. É, por isso que eu, que, que eu... É a primeira vez que fala aqui, mas eu não sei se ele já não sabia, né? Aham. Uhum. Entendi. É, porque é, foi, foi por isso que eu... É, porque eu não lembro de ter falado quanto tempo ele... Tinha desde que ele morreu até esse momento aí. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu tudo que... No... Que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e as chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a, a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o pai não precisa de, nossa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Entendeu? <risos> Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram como que esse é é muito que a gente a gente estuda no espiritismo né que a, que a, a gente não consegue enxergar quando a gente não está pronto né a gente não consegue enxergar o auxílio mas o auxílio sempre está ali para né? para a gente né é, assim é, é, é uma ilustração acho que é uma ilustração bem clara desse desse tópico que a gente tanto ouve no no Espiritismo. E essa situação me lembrou daquela coisa de que os médiums, né? Os médiuns terrestres, como eles são necessários nessa situação, né? Porque o cara lá não tá vendo, não tá conseguindo ver, perceber essa ajuda toda que ele tá recebendo. Às vezes precisa de um choque anímico, né? Precisa de um, um intermediário material para poder falar com ele, né? Tá, né? para ter essa mudança de, de atitude. Né? Porque a gente sabe alguns espíritos eles, é, desencarnam e permanecem com aquelas ideias, né? E ficam naquela nova ideia e vai se auto-obsediando. E, e como isso só acaba aprofundando cada vez mais os problemas né? em que ele está situado. Né? E essa ação do, do médium terrestre, né? do médium encarnado, é, em servir de intermediário a esses espíritos e possibilitar que eles né, recebam a conversa, um diálogo de, né, do, do, do grupo encarnado, é um auxílio que a gente vê que também é, é importante. Porque no, na reunião mediúnica a gente aprende muito, né? mas a gente também presta um mínimo auxílio, né? Claro que graças a todo o amparo que a gente recebe da espiritualidade amiga, mas que a gente aprende muito, né? E onde está minha mãe? exclamei por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lízes. Habita em esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Olha, alecrim dourado. <risos> Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. Tem você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando medo, as tristezas e as desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão de socorro. E socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as minhas forças. Ela virá. Ela virá. Gente, muito frase da Disney: Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra caminho da realização. E aí, pessoa, e aí a pessoa deseja, então, com todas as forças, Sim. com todas as forças, Sim. e aparece, né? Sim! É tipo o filme do. Qual é o nome ali? Caraca! É ah. quando esse assim, sininho morre, nossa, spoiler aí, aos espectadores. E aí, todo mundo fala: Eu acredito em cada acredito, acredito. E ela volta. Entendi. Eu achei interessante também, porque aí ele percebe, né, que tudo dependia dele né? Aquela condição que ele estava, o auxílio que ele não via, é, tudo que ele não recebeu, que ele julgava não não está recebendo, dependia da ação dele, né? Da sintonia dele, da mudança do padrão vibratório. Então, né gente? Depende não é. da gente. Isso aí foi o que Lizas falou. Não sei se ele percebeu isso tudo. Porque saber isso aí é agora internalizar é que é o oh, negócio. É. <risos> Ai, gente, Lise sorriu com inteligência. Pode falar. Não, eu acho interessante que a gente... Que a gente, às vezes, fica com essa percepção, né? De meu pai, minha mãe, meus irmãos. E aí a gente, né, quando, quando desencarna, espera ter esse núcleo familiar restabelecido Refeito. no plano espiritual. Então, ah, vou, vou encontrar, ah, todo mundo desencarnou, minha mãe, meus irmãos, então vamos de novo ser uma, uma família unida e vamos continuar vivendo a nossa vida familiar. Só que a, a proposta do plano espiritual, é, pelo que eu consigo compreender, vai muito além disso, né? Então a mãe dele não, é, não era, a, quando a gente tem né, uma mãe, um pai, normalmente o que, que eles são pra gente aqui na Terra? São tudo tutores do nosso aprendizado até o início da vida adulta, e alguns né, continuam é, é, essa tutoria mais tempo ou menos tempo. Mas no plano espiritual, eles não são nossos tutores que vão ficar no nosso ladinho uhum. o tempo todo e cuidando da gente. né é, é, Vão é, exercer essa esse cuidado, essa influência, como a mãe de André Luiz fez, né, a distância, na maioria das vezes, né? Não vai ser um núcleo familiar que vai ficar pertinho e vai cada um para o seu trabalho, vai voltar ao trabalho espiritual e vai ir todo mundo para a mesma casa. Mas que isso, assim, quantos filhos aquela mãe já teve, quantos filhos nós já tivemos, né? Ao longo aí de tantas encarnações. Então, assim... Para o estágio evolutivo em que a gente se encontra, seria impossível abarcar todo mundo, né? Assim, sabe que as ligações, elas permanecem, né? Essas relações, elas uhum. não vão permanecer. Mas assim, tipo, né como, como a Adriana falou, é, aquela mãezinha querida, aquele, é, aquele espírito super evoluído, top das galáxias mais ou menos, né? Assim, uma uma mãezinha mais evoluidinha que a gente. A gente teve a oportunidade de conviver com ela nessa encarnação. Gente, não é certo que ela vai estar tá com a gente no plano espiritual, né? Como a André Luiz aí teve essa essa notícia, né? A mãe dele tava num patamar mais superior, tava é, cuidando de mais espíritos, né? Ele teve uma oportunidade grandiosa, né? De conviver com esse espírito encarnado, cuidando só dele, porque ela era a mãe dele, era a responsabilidade dela, era uma missão dela cuidar dele. Então, ele teve essa oportunidade, né? Mas tipo, <risos> ela não... Não deu pra continuar no plano espiritual, hein? Né? Então... Mas que isso, a gente confunde amor, carinho, respeito com apego. Com apego, com relações abusivas mesmo. Acho que quando a gente fala hoje em dia de relacionamentos abusivos, a gente ainda está num nível que abusiva é realmente uma coisa que é muito ruim, assim. Mas se a gente for ver mesmo nas nossas boas relações, elas ainda são abusivas, né? Mesmo as melhores relações que a gente consegue ter. Por isso que eu não acredito que não existem hoje, no planeta Terra, aqui entre os encarnados, relacionamentos não abusivos, né? Porque a gente sempre tem um ponto mais abusivo que a gente pode melhorar. Mas a questão é exatamente essa: a gente. É, isso de, de colocar a mãe num ponto de ter que sempre servir, sabe? Então, ali, ele não queria, antes de, de Lízias falar tudo que a mãe fez, ele não queria ajoelhar e beijar o pé da mãe, não. Ele queria que ela estivesse ali visitando, servindo, mãozinha na cabeça, sopinha na boca, coitado do meu filho. Depois que ele descobriu tudo que ela fez, é que deu vontade, né? De jogar no chão. Aí é a parte que a mãe fala, quando eu morrer, você vai sentir minha falta, né? Mas é isso mesmo, assim, o que, que a gente tem feito, né? Pelas nossas mães. Não porque elas ainda vão fazer alguma coisa, mas pelo tanto que elas já fizeram, a gente já não deve uma gratidão eterna, né? E ser ligado, é, eu entendo espiritualmente, essa conexão que eu acredito realmente que não se rompe, é, não é ter alguém ali te servindo o tempo todo. E essa é a posição que a gente coloca das nossas mães. Se nossas mães expressam amor pra gente, sem ser em formato de servidão, não serve. Pra mim é pouco. né? Então é também entender. Você expressa amor servindo o outro? Essa é uma forma que você expressa amor? Porque às vezes não é. E pode não ser a da sua mãe também, né? Isso não significa que ela te ame mais ou menos. É só que ela não tem que estar ali para te servir 24 horas, né? A você se é muito egoísta, né, Luana? É muito egoísmo. Lisa sorriu com inteligência e como quem previne generoso afirmou despedir-se. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige três requisitos fundamentais a saber. Primeiro, Desejar. Resumindo, não adianta só querer, né? Aqui é onde ele vai quebrar a Disney. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo E foi assim que eu parei de pedir tudo, que não adianta mesmo não, Aí você para no segundo, na vontade ativa ah, Não, para... eu paro no primeiro que é só vontade Se Para no, no trabalho persistente é O que é o merecimento ainda não merece não é. Eu não estou ainda nem no ponto de saber deseja, desejar Então deseja só <risos> <risos> Ai Deus Então A gente está muito nesse primeiro estágio né? Só desejando, só querendo E tem tá trabalho que é bom nada né? Ai, vamos pro próximo. Tá meia horinha ainda aí. Foi bem rápido, né? Porque a gente começou uhum. atrasado, tá? Organização de serviços. Deixa eu ver, Tá, se eu não espirrar no meio, tá? Tá ler. Não, eu posso ler. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo. Saí pela primeira vez em companhia de lizes. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Chaz aqui o conceito de descanso eterno. Algumas é. pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam a olhares acolhedores. Incubia-se o companheiro de orientar-me em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjeturas, esclarou solícito. Ver, esclareceu Solisto. Esclareceu Solisto. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Nesta zona, atende se a doentes, ouve-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se é, reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. É, o que eu achei interessante aqui é que a descrição dele, apesar dele ter falado, né, das árvores frondosas, é que ele já fala da avenida. Então já é mais aquela visão, né, que o filme talvez traga. É exatamente sobre a descrição que a gente estava conversando de quando a gente vê. Ele desbloqueou um lugar novo no mapa de nosso lá e esse lugar já tinha novas características, né? Então achei muito legal. O que eu gosto muito também é de quando eles dão descrição dos ministérios, né? De algumas funções que às vezes a gente não. Não pensa que existe, né? Então, selecionam-se preces. Como que é selecionar uma prece, hum, né? Essa prece aqui tá boa. Não, essa aqui não tá não. <risos> vou mandar pra corrigir, devolve mena. é isso aí, Deixa uma seleção de prece prece do fulano, boa. é boa a pressa. Claro, boa a prece, né, dependendo de como for, não chega a Deus a minha, por exemplo, para sempre aqui a minha nunca nunca subiu, nunca tive essa experiência, não Pô, vai, a prece é falar com Deus fale por você, porque a minha não chega tão alto na hierarquia espiritual não, a minha dá uma parada por ali mesmo Ai, gente, é muito bom. Muito bom. E estudam-se soluções para todos os processos que se desprendem ao sofrimento. Imagina! É, o Ministério do Auxílio... Mas são ser... encarnações estudando, porque a gente arruma muito motivo para sofrer. Ainda bem que tem um ministério só para isso, né? Rapaz, ele não dá conta. <risos> muito bom, acho muito interessante. Ah. ah. Ah, então, em nosso lar, o Ministério do Auxílio? Perguntei. Ah, não... acabei de falar. É. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa, aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem aos destinos. É... Destaque aqui para aperfeiçoar dia a dia. Então, se precisa aperfeiçoar, é porque ainda não é perfeito. Então, né? se desencarnar e a, tiver diferente lá o um modelo organizacional de nosso lá, não é porque André Luiz mentiu. É porque eles podem ter melhorado. Agradecer por ter desencarnado depois, né? Que deu, deu tempo de melhorar mais ainda. É. Fixando em mim, os olhos lúcidos prosseguiu. Não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores, pois são os ministros de nosso lar. Meu, ele pode não ter contado nessa conversa, ele descobriu que era 72 e relatou antes. A colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em seis ministérios, orientado cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os quatro primeiros nos, nos aproximam das esferas terrestres, os dois últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Achei interessante. Não, e é, e é, é engraçado porque isso dá. É, eu não sei como é que é a quantidade de pacientes que tem lá, né? Se, se Clarencio ia visitar todos. Mas isso pode gerar um, um, um certo, é, é, uma certa vaidade, né? Tipo assim, ah, fui atendido pelo ministro, por um dos 12 ministros da, da, do ministério tal, assim. É, se gerar vaidade, você vai ser visitado por ele várias vezes, né? Porque ele tem que melhorar, ele vai lá enquanto você não melhora. Eu acho que o que mostra a não vaidade é exatamente o fato dele não chegar lá falando: oi, tudo bom, eu sou o ministro. Não chegar lá dando carteirada, né? E aí, mesmo que você se sinta vangloriado, em algum momento você vai refletir que, bom, se nem ele se vangloria de ser quem é, por que, que eu vou me vangloriar de receber a visita dele, né? Então, uma hora a gente percebe, gente. Cada vez eu vejo mais que a gente não aprende lição falada ou escrita. A gente só percebe quando a gente percebe mesmo, assim... É, parece que é idiota né, o que eu tô falando, mas às vezes você, alguém vai te falar mil vezes o mesmo trecho. E até que você pare um dia e olhe para aquele trecho ou escute com outros ouvidos ou alguma coisa assim, então ele nunca vai internalizar, sabe? E é por isso que eu entendo cada vez mais a, a fala, a frase do evangelizador como uma pessoa que joga semente, sabe? Então isso aqui, esses livros, essas obras São a espiritualidade, os auxílios que a gente recebe É todo mundo jogando semente o tempo todo e esperando brotar né? Então essa questão aí da vaidade Não precisa de ninguém falar para ele Que Clarencio é um exemplo de humildade Uma hora vai dar um clique na cabeça dele Ele vai entender isso ele vai entender isso, né? E perceber que não valeu a pena. Eu acho que é só assim que a gente aprende, é só no nosso tempo mesmo. Não... Tem muito para onde correr. Valendo-me da pausa natural, exclamei, comovido. Oh, nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem, e o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. A gente tenta contar mérito em várias coisas que a gente faz, né? Então, dentro, né? dentro da casa espírita ou fora dela, né? A gente sabe que não existe caridade só dentro da casa espírita a de, de... que não somos espíritas, só da é... espírita. É... mas às vezes a gente tenta, tenta se vangloriar tanto das coisas que a gente faz, assim, bate no pedal, ah, porque eu fundei tal negócio que ajuda não sei quantas pessoas, eu fiz tal coisa. E e de fato, assim, a gente pode ter, ter, ter trabalhado na materialização né, do, do negócio, mas o, o pensamento inicial nunca, nunca é nosso assim a gente ainda não tem condição espiritual para potencial criador suficiente <risos> é, é. para poder pegar uma ideia puramente original nossa e colocar no a gente mal, mal tem um potencial imitador <risos> é aquilo que a gente estava pensando do anjo da harpa, né Maria? A gente viu alguma coisa e trouxe para cá do jeito que a gente entendeu. Então, às vezes não tem. É, a ideia inicial saiu de lá mesmo, mas a gente transformou no que. Nosso potencial imitador, creio uma expressão, conseguiu fazer. Mas nosso lar terá igualmente uma história, como as grandes cidades planetárias. Sem dúvida, os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. As substâncias ásperas nas zonas invisíveis à terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no, plan no planeta, grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congre congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino... Lavour, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Foi uma colonização. Quase que uma colonização, né? O fundar nosso lar. espiritualmente colonizados também. Tururu! É, achei... é, é interessante ficar registrado no, no, no Ministério. Se alguém quiser saber a história de nosso lar. Tipo um museu, né? Você vai lá pergunta para o ministro... Foi esclarecimento, né? Mas sei lá, ó. Vai esclarecer. É, e como que é essa... É mais, uma, mais essa semelhança, né? De, e, a, e a diferença né, do plano espiritual para a Terra está tá justamente nessa, nessa sutil diferença, assim, de que a, aqui a gente ainda usava de uma irracionalidade, né, pregando violência, a guerra tal, e lá a gente, é, assim, a, só a violência por, não, não resolve as coisas, né, e como que né, no, no, no plano espiritual, é, o, que reso, né, o que resolve, o que edifica, o que faz, faz fundação e base é realmente a solidariedade, o amor, a perseverança, são as coisas que... que Ficam bases no plano espiritual né? Faz sentido também né, Ser de colonizadores Tendo em vista que a localização geográfica assim, Do nosso lar seria mais ou menos Rio de Janeiro Que foi um lugar realmente Bem colonizado ah. Em termos de administração Aumento do número de população E tudo mais então... é. é isso aí, provavelmente Existe uma colônia mais antiga no Brasil Que a gente não tem relatos, né formada pelas populações que já existiam aqui antes da colonização. Mas, realmente, pô, em relação à geografia, faz sentido. Ou não, né? Ou fica no mesmo lugar, só que é mais elevado. E a gente não sabe ainda sobre. Sim, mas a grande questão é que faz sentido você surgir com a colonização Sim, pelo por conta. aumento da população. Exato. Exato. que vem pra cá. Eu, assim, também teve muito massacre nessa, nessa colonização. Né? Então, Tinha assim, que mandar pra onde... Tinha que ter um lugar pro povo ir, né? Imagina, tem que cruzar, cruzar o Atlântico de novo para uma os espíritos ir pra uma colônia espiritual que tá lá, no outro lado do, do, do, do globo. Não faz, enfim, faz tanto sentido. Então, é... É tipo as cidades aqui mesmo, assim, quando são fundadas. É, é, é oportunidade. Demanda. É, exatamente, demanda, oportunidade, todas essas coisas em que a gente conhece. É só um pouco triste, né, ser colonizado também, um ponto espiritual, mas... A essa altura, atingiríamos a, atingiramos uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins no centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, tá encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou, temos nessa praça o ponto de convergência dos seis ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E Respeitoso comentou, ali vive o nosso ab abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3 mil funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne as horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos, e, com exceção das assembleias referentes às festas coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Aqui já dá para ver, em relação ao trabalho, como que é diferente a visão, né? pelo menos um pouco. A gente quer ter uma empresa, né? quer abrir uma empresa com 3 mil funcionários, para não precisar não trabalhar nunca mais. Pra nunca mais precisar levantar um dedo. Só pagar e mandar todo mundo fazer o que for pela gente. Ao passo que aqui os cargos mais altos são as pessoas que mais trabalham, né? Então, acho que aí é um, é um exemplo do governador pra gente. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É. Não é, eu acho que e aí é, é, acho que vão vão aumentando, né, esse senso de responsabilidade que os espíritos superiores geralmente têm, né. Normalmente a gente vê esses relatos de que o que o que a felicidade deles, né, a, a, a o que eles, né, o que os espíritos superiores almejam é justamente é o que você muito brinca, que é o trabalho eterno, né. É, quanto, quanto mais elevado você, você vai né, sendo, mais essa vontade, essa ânsia pelo trabalho constante vai, vai surgindo, então assim, é, é de se esperar, e também eu acho que faz sentido, né faz muito sentido é, esse Clarencio, é não sei se você é, se, se usa a palavra exigir, mas é obriga-nos obrigar essas férias periódicas, porque os trabalhadores, né, esses 3 mil trabalhadores, ainda não são espíritos superiores. São espíritos né, nessa construção de, de conhecimento, são espíritos mais esclarecidos, que entendem melhor o que é está que acontecendo, mas não são espíritos superiores. Então, assim, há momentos né, em que esse, né, esse, esse trabalho no plano espiritual ele vai sendo desgastante, né? Vai desgastando justamente por, por não ter, porque qual é a, a característica de espíritos superiores? É saber receber todas as coisas de uma forma constante, né? É saber to, todas as notícias, todos os abalos, tudo, e já saber como é que né? é, é não abalar os sentimentos por conta disso. Os espíritos que não são superiores vão ver coisas igual o André Luiz aí, vão ver coisas que vão chocar, chocá-lo, né? Chocado em Cristo. Agora... Quem já, por exemplo, ele que já está ali há mais tempo, ele não é tudo que vai chocar ele, assim, mas também não é tudo que ele tem acesso. Então, é, é, faz, faz sentido né, pedir né, aos trabalhadores que eles repousem, que eles né, vão a confraternizações, que eles estejam com as outras pessoas, porque a condição espiritual que eles se encontram não é de um, de um trabalho firme, onde eles vão permanecer firme no trabalho sem sem cansaço em nada disso os espíritos superiores já aprenderam né a se revigorar através do trabalho então assim é, acho que essa é uma diferença gritante assim mesmo nos espíritos que parecem né, que são mais esclarecidos no plano espiritual são Eu trabalhadores acho que mais do que isso o próprio conceito de trabalho é outro uhum. sabe é questão de do que você recebe, né, a gente ainda fala muito, ai, ah, é trabalha que você vai receber auxílio, sabe, já é trabalhar esperando alguma coisa em troca, é diferente, assim, é... quando você consegue descansar no trabalho, significa já que sua visão de trabalho é completamente diferente da nossa, apesar de entender, assim, o que eles falam, eu não consigo conceber a ideia de trabalhar e não cansar, de um Med... trabalho te revigorar exatamente. Né? exatamente, mesmo no espiritismo em si, né, o trabalho não é que eu não me sinta super feliz e recompensada adoro, se eu puder eu passo de noite dentro da casa espírita eu sou um ratinho de casa espírita mas não significa que eu não chego em casa à noite e simplesmente desfaleço sobre a <risos> minha cama é. assim, destruindo, outro dia eu não quero, nossa, eu durmo com meu pé latejando e eu falo que eu nunca mais vou ficar em pé de novo Inter... É tipo um encontro de carnaval, né? Você passa quatro dias trabalhando ali revigurar, mas quando acaba que você chega em casa, é destruído, destruído por um dia, assim. Exato. Você fala, ah não, é, é, acaba quando é carnaval, né? Acaba na quarta, não. Semana que vem, segunda-feira, a gente, a gente pensa o que, é que a gente vai fazer depois. Até segunda eu tô descansando. Não, é, assim, né? realmente, é, o, o exemplo do encontro de carnaval é muito bom, porque eu não me sinto geralmente cansada lá. Não me sinto. Mas assim que a gente chega, né, que bate essa exaustão geral, é, é realmente é diferente. E assim, eu percebo que o governador, ele, por ser um espírito já mais, é, tá mais tempo lá, já ter resolvido algumas questões, né, Sim, até questões sobre ele mesmo, questões de amadurecimento mesmo espiritual, né ele é, ele já já consegue fazer esse serviço né, de o um trabalho revitalizar e revigorar ele. E enquanto que os moradores, né o pessoal geralzão lá do nosso lar, eles ainda estão muito naquelas questões né, do dia a dia, ainda não resolveram tantas questões sobre si mesmo né precisa de um tempinho para isso também, né? Então, eles não podem estar o tempo todo no automático de trabalho, de serviço, sem também olhar para si, né? Sem também se, se organizar, né? De perceber e sentir as diferenças que o próprio ambiente vai produzindo nele, né? Então, eu acho que como, como os, os moradores né, gerais né, de lá são ainda muito parecidos com, com os moradores aqui da Terra, eles estão ainda resolvendo essas pequenas questões né, do seu dia a dia, de se entender, de se encontrar, né, de entender a sua função naquele lugar. Então, é por isso que acho que esses momentos de trabalho, repouso, eles são muito necessários né, para eles. É... Hum... Eu já dei uma lida ali embaixo no comentário do pedaço que a gente nem lá. Deixa eu pra lá. Deixa eu ler. A última, é a última parte. É. Depois de longa pausa, o, enfer o enfermeiro amigo acentuou. Não faz muito comemorou-se o centésimo, décimo quarto aniversário da sua magnânima direção. Calara-se evidenciando comovida referência. Reverência. Em, reverência. Enquanto eu, a seu lado, contemplava, respeitoso e embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento, o que eu acho interessante é porque o número já me chamou atenção, né? Então eu fui ler o <risos> que que era. Mas 114 anos, né? Na, na direção. E aí, se a gente pensar que nosso lar de 1945, o livro, né? A gente não sabe se foi a época que André Luiz viveu isso. Mas mesmo que a gente coloque que foi em 1945 que ele viveu isso, é época pode ser, né? A questão da guerra e tudo mais. Uhum. Né? É... E a gente lembrar que menos é, 114, isso dá 1831. Foi quando ele começou a governadoria. E a gente foi colonizado em 1500. E provavelmente nosso lar não foi criado com um ano nem com um mês. Então esse cara, ele já devia... Então tem 300 e poucos anos de colonização antes dele assumir o cargo. E 114, ele provavelmente passou metade do tempo que a colônia existiu como governador, assim. Ou algo muito próximo a isso, ou talvez mais, né? Porque não fala quando nosso lar surgiu aí. Então, sei lá, se foi 100 anos depois da colonização, ele passou praticamente o dobro do tempo governando. Isso é muito tempo. Isso governando. Não é lá, não é construindo, não é vendo surgir nada. É governando. Ele não tem 114 anos de nosso lar, ele tem 114 anos de governadoria. né Isso é bastante tempo se a gente for olhar a idade da própria colônia, né? Então, realmente, deve ser uma referência, porque a maioria das pessoas que passou por lá, possivelmente, passou com ele já na governadoria, né? Então, isso aí já diz bastante pra gente também. Então, entendemos, Lízias, com a sua comovida reverência. É, e 114 anos à frente da, né, de, uma, de um ministério, significa que realmente ele é um... Não, do ministério não, da colônia. Não, ele era um ministro. O Clarence era ministro. Não, mas aqui tá falando é do governador. Ah, tá. É, já significa que ele é, tem que ser realmente um espírito bem mais elevado, assim, porque Sim. até porque ele se regozijou com o É. Não, porque não, né? A gente, a gente pensa nesses, nesses, tantos anos que que, né? Quantas vivências um espírito consegue ter? Só Lízia estava há 40 anos lá, então, assim, é, esse, essas vindas e vindas de, de encarnações, né, é, que não são, não são propostas, assim, pra gente, pra gente poder evoluir, o cara não precisa, assim, é, reencarnar tanto, assim, só, só essa diferença, é, tem várias diferenças, mas só essa né, diferença pra gente já mostra bastante coisa. E yeah. assim se encerra. Que assim seja. Este capítulo. Muito bom, gostei dos, desses dois capítulos. O slime é bastante interessante. Mais algum comentário? Eu não tenho, não. Também não. Achei também muito bom. Ai, então vamos Deus. finalizar com nossa prece Vamos Maria, você quer fazer prece, o que é que eu faço? Ai. Você que sabe Tá sentindo Sim. que quer fazer a prece? Não tô não, gente Raramente eu sinto que vontade de fazer prece eu faço, mesmo que eu faço Então faz, então você faz Então tá bom, então eu faço Faço porque a disciplina antecede a espontaneidade Eu falar isso toda vez até <risos> A tem espontaneidade. Mestre Jesus, nossos amigos aí, essa galera do plano espiritual que nos acompanha, muito mais do que imaginamos, né? É, é sempre uma oportunidade de agradecer, poder abrir uma obra, um relato, principalmente um tão rico, né, de André Luiz, com uma continuidade de alguém que estava errando como a gente erra, isso faz com que seja tão mais fácil a gente entender, né? Uma pessoa que ainda tinha uns olhos tão materiais quanto os nossos ainda são, mas que fizeram questão de se esforçar para que chegasse até a gente uma visão mais, mais espiritualizada, mais diferente. Sabemos, né? E pedimos para que tenhamos sempre o nosso crivo durante a leitura, mas que mais do que isso, que a gente possa internalizar o aprendizado, que a gente possa internalizar as boas mensagens, tudo que a gente puder aproveitar, né? De tudo que a gente lê, não só das obras espíritas, do que a gente vê no nosso dia a dia, dos exemplos que estão aí. Pedimos pelos nossos amigos que não puderam estar tá aqui hoje, que eles sintam um grande abraço espiritual aí, porque a gente está sentindo falta de uma galera. E seguimos, Senhor com forças iniciando a semana já estudando já rodeado de pessoas carinhosas e é só motivo para agradecer que assim seja que tchau assim seja.